Oi, daí que aparece uma cascavel na tua casa, o que você faz? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguinetto e dentre as nossas conversas, é, morando na zona rural, você que mora na periferia ou na zona rural, você sabe que de vez em quando pode aparecer um, uns bichos perigosos, uma cobra, escorpião, né, aranha. E aí, faz o quê? Ou como aconteceu recentemente aqui perto de casa, num bairro aqui perto, uma onça apareceu? Qual é o procedimento? O que você faz? Vamos ver essa mesma situação por diferentes pontos de vista. Esse vídeo aqui é para falar da Cascavel, que apareceu aqui em casa uns meses atrás e esse fim de semana apareceu no vizinho e o vizinho me chamou para a gente ir lá resolver a situação. Então, alguns pontos de vista conflitantes. Do meu ponto de vista, ou do ponto de vista do vizinho, que tem criança pequena em casa, vai deixar cascavel ali? Claro que não, né? Você não é louco, né? Não, não vai deixar um animal perigoso nas proximidades da sua casa. Do ponto de vista legal né? da legislação você matar ou capturar um animal silvestre seja ele qual for, uma maritaca uma aranha, uma cobra uma jaguatirica, uma onça isso é crime ambiental você não pode fazer isso tá, aí já começa o conflito né? eu não vou deixar em casa mas também não posso capturar e não posso matar a gente chega lá do ponto de vista da cobra, porque tem um ponto de vista dela, né? A gente precisa entender o porquê que ela foi para lá, o que, que ela está fazendo ali. Então, olha só, você não é alimento de cobra. A cobra não vem até a tua casa caçar você ou seu filho, ela não faz isso. Imagina, o teu tamanho, é muito maior do que ela. Ela não vem na tua casa por conta disso. Ela vem atrás de alimento. Qual é o alimento dela? Camundongo, por exemplo. Então, ela vem atrás de alimento, que é o rato. Nesse sentido, ela está fazendo, está trazendo um benefício para você, porque ela está controlando a população de rato. Mas tudo bem. Né? A gente já sabe, não dá para deixar ela ali. Ok? Mas então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Evitar que tenha alimento para cobra na tua casa. O que significa? Tem entulho? Tira o entulho. Você costuma tem um lugarzinho lá na propriedade, na roça... Você vai jogar lata, garrafa, o teu lixo? Tira isso de lá. A cobra não vai comer entulho e não vai comer lixo. Mas o rato vai utilizar esses lugares para se esconder dos predadores. E a cobra vem atrás dele. A cobra também está se escondendo de predadores. E pode usar esses lugares como abrigo, como proteção. Por exemplo, a primeira vez que apareceu o cobra aqui em casa, uns meses atrás, foi logo na sequência de uma queimada que o vizinho fez ali embaixo no campo. O campo queimou, a cobra não vai ficar ali esperando o fogo passar em cima dela, ela sai fora e acabou chegando aqui em casa. Outra que eu descobri semana passada, eu não sabia disso. O pasto está desocupado. O capim está crescendo Aí de repente, o produtor traz o gado para esse pasto. A cobra estava lá atrás do ratinho, porque o ratinho está ali naquele pasto comendo o... a semente da baraquiária, comendo a semente do capim e a cobra vem atrás dele. De repente, chega um monte de monstros, os bois, passeando naquele lugar. Do ponto de vista da cobra, aquilo ali é um perigo. A gente vai ver isso. E ela vai sair daquele lugar. Então, o pessoal da roça diz que o, o boi chegou no pasto, as cobras descem o morro. A tendência é ela sair de lá, porque o gado também não é alimento da cobra. Então, a cobra não vai ficar intocaiando, intocaiando você e o gado. Na hora que estiver chegando, não. Para a gente saber, é, é, os tamanhos dos bichos dão uma boa ideia. Então, aranha, você não é alimento de aranha, você não é alimento de cobra. Eventualmente, dependendo no, do, do lugar onde você está, mas isso é raríssimo acontecer, você pode ser alimento de onça. Mas, normalmente, não é isso que acontece. Nós não temos mais predadores como a gente teve quando era coletor, caçador, como quando a gente teve há, há centenas de anos atrás, com os bandeirantes, por exemplo, adentrando pelo, pelas florestas, pelo cerrado. Aí ainda podia acontecer. Hoje não acontece mais. Ou é muito raro acontecer. Então, sobre as cobras... Né? as que, que podem gerar alguma ofensa para a gente, porque tem várias que não tem problema nenhum. Eu já mostrei aqui em vídeo anterior a jararaquinha do, do jardim, ou a jararaquinha dormideira. É uma querida, é uma linda. Ela não vai fazer mal nenhum para você. Ela, ela dá muito em jardim e ela vai atrás de, de lesma, caramujo. Bom, mas E a cobra? que de repente pode te atacar. Então, concorda comigo que cobra não tem perna. Então, ela não tem onde se apoiar. O apoio dela é o corpo. Se o apoio dela é o corpo, é por isso que ela enrodilha na hora que ela vai atacar, porque ela precisa de uma superfície de apoio, que é o próprio corpo dela, para poder se levantar e dar o bote. Agora, ela precisa de mais ou menos dois terços do corpo dela, como apoio. Então, se a cobra tem um metro de comprimento, dois terços disso, mais ou menos uns 60 centímetros, vai estar tá apoiado no chão. E o restante, 30, 40 centímetros, é o que ela consegue lançar o corpo dela na hora que ela dá o bote. Então, uma cobra de um metro de comprimento, ela vai conseguir dar um bote ali de uns 30, 40 centímetros. Não muito mais do que isso. Ou seja, para você ser ofendido, ser atacado, você precisa estar muito perto da cobra. E no caso da cascavel, pô, cascavel é, é, é um ser muito interessante, porque ela avisa você da presença dela. Fiz uma, duas pequenas tomadas, né? para a gente tentar enxergar do ponto de vista da cobra o que é um ser humano, imagina um boi que é muito maior, se aproximando. Veja a primeira tomada, onde eu vou passar do lado da cascavel. Então, olha, o que a Cascavel fez aí, ela não se mexeu, ela ficou tranquila. Porque se ela percebe, na hora que ela está jogando a linguinha, né? ela está fazendo a leitura do ambiente. Se ela percebe que o, o perigo vai passar ali a 60 centímetros, 1 um metro de distância dela, ela não faz nada, ela fica na dela, ela não vai atacar, ela vai ficar na dela. E você vai passar do lado, você não, não vai nem saber que a cobra esteve ali. Por outro lado, dá uma olhadinha nessas imagens. Aqui agora a coisa já mudou de figura. Porque você está caminhando e vai passar em cima dela, ou perto dela, ou perto da, da zona né, de, de segurança dela. Aí, no caso da cascavel, coisa de um, dois, três metros antes de você chegar nela, ela começa a balançar o chocalho avisando que ela está ali. Percebe? Ela está com medo. E ela vai balançar o chocalho para se defender. Ela não vai atacar de graça. O ataque dela é em função de defesa. Agora, veja, você podia não estar tá atacando. Ou não ter intenção de atacá-la. Mas do ponto de vista dela, você é um monstro que está chegando e vai passar em cima da cabeça dela. Percebe? Então, se a gente puder agir de uma maneira mais equilibrada em relação à vida que não seca seria interessante então por hoje é isso Se tiverem curtindo dá um joinha um like um gostei compartilha com os amigos chama o pessoal para saber dessas histórias todas e um grande abraço e até a próxima